Estivemos no vídeo anterior a analisar a característica dos temas eh, relacionada com o sistema de overrides e agora vamos ver uma outra característica, também ela associada aos overrides, que é o sistema das caixas. O Drupal tem várias caixas e, eh, além disso, ele utiliza as caixas eh, porque eh, multiplica, com o sistema de overrides, a quantidade de ficheiros e a quantidade de, de, de funções com que tem que lidar. Ele mantém um sistema, uma espécie de diretório ou lista eh, chamado Theme Registry, que eh, ao limpar a, a caixa eh, também ele é, eh, é feito rebuild. Há mesmo temas, como por exemplo o Zen, que tem uma funcionalidade específica e que se ativa quando o site está em desenvolvimento e que tem que ver com o Rebuild, o Theme Registry. E sempre que o site vai para a produção, devemos ter o cuidado de desligar essa opção do tema, porque efetivamente é prejudicial à performance. O Theme Registry é uma listagem, e aqui nós já estamos a ver... Que, que, que é bastante larga, não é? Portanto, com muito longa, um, com bastantes elementos, e um, alguns do core, outros de módulos contrib, por exemplo, Ctools, módulos contrib, o próprio admin menu, o date, que também temos instalado, o views, e... Um, estes elementos têm informação, nós podemos ver aqui, têm as variáveis, têm o, o tipo de, de, de elemento que é, onde se encontra, para que o Drupal localize exatamente o que é que naquele momento está ativo e saiba. Uh, evidentemente que esta lista, sempre que se faz uma alteração, tem que ser refrescada, caso contrário ele vai considerar uh, o que está em caixa e uh, ignora as nossas alterações, daí ser tão importante a caixa. Para uh, acedermos e para limparmos a caixa, nós temos vários pontos de acesso, também dependendo um pouco das opções que tenham em termos de uh, menu de administração. Se estiverem a trabalhar com o tema Devil e o tiverem ativo na vossa instalação, podem sempre uh, utilizar o Clear Cache. Uh, este link aqui para limpar as caixas. Uh, o método tradicional, se não tiverem Devil, é o de ir a configuração development, porque isto está relacionado efetivamente com o desenvolvimento e nós queremos limpar a caixa só no processo de desenvolvimento de temas, nunca em produção, porque não, não, não é interessante em termos de performance e entramos aqui na área da performance e temos também um botão o clear all cache temos ainda outras configurações que veremos mais adiante alguns já conhecerão mas uh, isto me interessa depois configurar mesmo quando o site entra uh, em produção. Em termos de cache, uh, e o acesso para uh, limpar a cache, faz-se neste botão. Podem criar mesmo um atalho, um shortcut, se assim uh, pretenderem e se for mais confortável. Outra forma de aceder uh, à, ao Clear Cache é através do admin menu. O admin menu tem uma funcionalidade que é de desenvolvimento e ele dá aqui uns, umas opções extra de menus, que é o flush, flush All Cache. Reparem que eu aqui consigo saber exatamente quais são as caixas. Eu posso uh, fazer a limpeza de cache em particular. Não é? Tenho caixas de menu, cache do CSS e do JavaScript. A, ca a, ca a caixa da classe Registry, portanto que nós, que nós vemos no uh, Theme Registry, e uh, do Administration Manual, por aí fora. Uh, ou optamos por fazer e limpamos todas as caixas e elas uh, r r uh, fa fa fazem o um rebuild, uh, voltam a, a, a recriar-se, ou uh, escolhemos a caixa mais apropriada para aquilo uh, em que estivemos a trabalhar. Simplesmente fujo ao caixa e uh, o sistema dá indicação de que as caixas foram limpas. Só com a garantia de termos limpo as caixas é que temos uh, a certeza de estarmos ou não, efetivamente, a comunicar ao Drupal uh, das nossas alterações. Se não limparmos a caixa, dificilmente vamos conseguir ver os resultados daquilo que estivemos a modificar. Portanto, o Clear Cache é uma uh, opção importante uh, e uma tarefa quase permanente